Isso nos ajuda a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e se juntar a mim nesta oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador como este. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.